Uma isso aqui já. Nossa. Vamos detonar essa porra! Carrinho! Preparar dispositivo! Ah. Tá aberto, hein? Na nossa frente tá aberto. Na janela aqui vai vir gente, ó. Aham. Uhum. Tô mirando lá. ok Ó, oh, atacaram tá um bomba sei lá que porra que atacaram. Tá ah, tem... vão estourar o... O Tati tá lá fora. Eu tô olhando aqui. Ah, quem me matou, cara? Tá lá, lá fora, tá lá fora. Tá o Sled me matou. Lá no skin, como que ele me conseguiu me pegar, velho? Ó, oh, eu matei o Termite, tá? Ele estourou estourar a parede aí. Beleza. Boa. Tem cara lá, tem cara lá, parece que é um fuse. É tô nas câmeras. É o Tom que tá coisando aí. Quer que eu dê um tiro aí, Tom? Eu não tô, só Encher o saco. Aí ah, então enche o saco aí, vai Tom. <risos> Tô tudo ali fora, velho. É, eu tô tá ali, aqui. tô ali na mira. Ó, oh, destrói o carrinho aí. Cuidado que tem aí. Destrou o carrinho aí, galera. Alguém consegue? Fazer o quê? o carrinho. Um carrinho. Cadê o carrinho? Não sei não. Morreu. Aqui, ó. Oh, ah, não, não atrás. morri não. Aí, boa, eu destruí agora. Tem cara na janelinha lá, não sei se entrou. Mataram. É, nem. Numa perna lá. Lá? lá. Deixa pular, velho. Deixa pular, deixa pular, Maduke. Alguém caiu em deixa... alguma armadilha aí, não deu? Não caiu não, deu 50 mais para mim. Ó, merda. Não, não, matei, matei, matei. Oh, general, Gina, não, porra. Tô aqui tá é de boa. Falta um minuto, galera. Só um minutinho só. Cuidado daí, cuidado aí Maduke. É. Se for o fodeu. Passa a porta legal. aqui, mano. Porra, cadê os caras? Cuidado aí, General. Na teoria eles estão aí, hein. Ai, general ó. é foda, cara. General é foda, mano. O cara vai lá e fala, dá licença. Ó, oh, porta, porta aqui, porta aqui. Porti, portona aqui. Deixa eu entrar. Cuidado lá atrás, hein? General é fodão, velho. O general é fodão. Tem que ah. ser atirando de 12 vamos lá. Sem mira, tem mira, nem põe mira, mano. Oh, não. Olha, nosso então vai, ah! vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, Não é refém não? Não, não, não é refém não, é... É área. Ai, mano, como que eu tô morrendo? Nossa, eu Aí, um ó, carro. matei, ó, matei dois. Mano, o maluco meteu a cara no... Pronta pra demolir. Na janela, velho. Ai, caralho! Tem um bandite okay. ali, espera, na mira. <risos> Se Matei o um babaca ali, o bandit foi. Aê, boa. Me vingou o viado do caralho. Aí ó, viu, Você tem que deixar jogar o Fuse, mano. Fuse é bom galera. Ah, o tá, meu não, me aí, matou. É. Frostzinha, Frostzinha que tá agachada atrás do sofá, mirando para Tava mirando pra.. pra janela onde eu tava. Atrás da parede de metal. Ela tá lá dentro. Pra me ser avistado, hein, mano. Pode ir, vai, vai, vai corre, corre, corre. Pode correr, Franzinei. Mete uma camerazinha lá pra gente ver, cara. Vai pela direita aí, Franzinei, acho que mais fácil. armadilha o no chão. Armadilha no chão, armadilha no chão, Não, não, certo. na porta da... Vira, vira entrada. esquerda. Ah, tá, Aí, Nessa ó, armadilha, é armadilha é aí, fazer... ó. Vai pro outro lado. Tem duas a... granadas, usa as granadas na... Ó, ela deve estar tá no mesmo canto, cara. Eu não estou vendo ela aqui dentro da sala com o meu carrinho. Se você quiser meter um carrinho seu, Franzinei, você se esconde aí, mete lá pra gente ver. Ela tá ela lá dentro. Mais. Não tem mais carrinho, beleza. Aí, Franzinei, são mais você, cara. Também. Oh, ela tava à sua direita, ela tava só direitinha ali, ó. aí tio Franzine! Vamos lá, tio Franzine! Vamos lá, tio Cruz! Ela tava aí mesmo, a sua direita. Ah, lá, lá, lá. Ai, ai. ai caralho! Puta que.. Foi mal aí galera. Foi ligeiro, engraçado. Olha essa arma dela, caralho mano, não dá recuo nenhum. pô. Não, não, protege por dentro. Alguém tem, eu tenho aqui ó, alguém tá de, de choquinha aí, como chama lá, o. blitz, blitz não, Bunch. coloca ali ó, bandit, coloca ali ó. Já coloquei bandit aqui nas três já. Mas falta um aqui ó. Não, mas eu coloquei três já. Mas não pode ser, não fecha a conta velho. Ah, você... Aqui, então, um, dois, então três. você quebrou meus mute velho. Não, pô. Meu mute tava tudo aqui, tava. Não, não tinha nenhum aqui. Tá? Nenhum, eu coloquei onde não tava. Ó, os Mutes estão aqui, ó. Um, dois. Um, dois. Três Mutes aqui. Não, um, dois. Dois Mutes aqui. Dois Mutes aqui. Um, eu, eu tenho que ter três Mutes. Eu coloquei tem aqui dois. o... O Bandit. Bom, deixa eu meter aqui os bagulho aqui. Arame farpado pronto. Parece que destruí é a, Destrui, a, o carrinho da Twitch. Já, já destruiu o carrinho da Twitch. Alguém tá de olho na janelinha? Mas eles não vão entrar aqui nem subindo, velho. Também acho que não, cara. Tenta colocar no meio aqui, fazendo. Que? Pega as duas vezes. Um o Multi. Ah, tá faltando aqui também? Não, deixa, deixa. É, tá faltando. Tem que dar uma tia ali também. Os caras estão vendo com tetcher, hein? Morreu, Rafinha? Ah, sim, nossa, nossa, eu morri. Os caras vêm de tetcher aqui, ó. Eu vou estourar ali, hein? Você liga. Os inimigos localizaram. Agora. Oh ah, ver onde? O que aconteceu? Pera aí, onde é que esse cara tava, velho? Eu não entendi nada. A aqui, ah não, tá aberta, ó. Oh, tá aberta a janela nossa, carai. A janela nossa aí tá aberta à minha direita, ninguém avisou. Tem um cara na escada, Sled. Na escada, não, não na escada. Verde, é, na verde, escada. Cara, é na escada. Marquei a da escada. Peraí, peraí que você tá lá aí. em cima. Tá lá em cima, tá dando a volta, tá lá em cima ainda, tá tá perto do vermelho, tá perto do spot vermelho, tá no spot vermelho, tá no spot vermelho. Destruir a câmera, hein? Restam 15 segundos. O tempo caralho. Calma. Nossa! Boa! Na clavícula do cara! Nossa, vi na hora que eu pulei, ó. Eu já pulei ainda. Eu já tô te vendo, tô indo aí com você. Mano, deixa eu jogar a porra do bagulho. Joga, joga, joga Sim. a porra do bagulho, joga a porra do bagulho. Ah, agora, tô agora que eu vou levar fuma <risos> aqui. Joga a porra do bagulho. Não, não fui, eu não quebrei nada, aí. Já entrei, galera, já entrei, ó. Tô junto. Já destruiu a camerazinha e tudo mais. Ótimo, Franzine. Ó, vou, vou jogar a ali, tá? Joga lá. Dá uma olhada ali aqui, tá Franzine, outro, por favor. Vê aí, porque se eu for ali aparecer, eu posso morrer e... Vai lá, vai lá que eu tô cobrindo, vai lá. Só instalar, a hora que você instalar, você sai, tá? Aí você volta, aí Vou instalar aqui e vou quebrar outra lá também. Aqui, tá. ó. Pau. Tô insta... E aqui também, ó. Ah, olha isso. Mano. Estourei tudo aqui, Intermite. Deixa os caras, deixa os caras. Estoura aí, estoura aí terrível, estoura aí! Morre, manda foda! Matei um ali, matei um ali, nossa, ótimo! Só tem um smoke. Que tá aqui dentro, smoke. Val, garoto! Oh, Puta, olha como eu deixei o cara, meu irmão. tiro no cu do cara. Mano. Eu não matei ninguém, morri uma. Ó, pum O cara não sabia o que fazer, meu irmão. Tava tudo aberto. O cara falou, fodeu minha vida. Esses caras. Porra. Porra. Nossa, todo mundo foi abrindo tudo, cara. Vamos de, olha de o água. general, meu irmão. Puta que pariu esse general, vamos hein? Vamos mais uma casual, vamos mais uma casual. Vamos mais uma, Vou uma, uma vamos Ué, mais os uma. Os caras saem revanche, olha Um pediu, dois. Bora, bora. Três, quatro, cinco. Vai, vai, não, vai, pede não. aí. Chama, chama, vai chama, aqui. chama. Não esquece de dar um like no vídeo e se inscrever no canal. Compartilha essa porra também. Vamos detonar.